Sim, você pode ter problemas. O Código de Ética do Conselho Federal de Contabilidade não proíbe essas doações, como o Código de Ética da UAB Nacional, mas o Ministério Público, com frequência, entra com representações e intima esses profissionais a prestar esclarecimentos, havendo inclusive quebra do sigilo bancário. Portanto, é importante que você cobre pelo serviço prestado para evitar aborrecimentos futuros. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.